Olá pessoal eu vou ensinar a você como responder uma atividade utilizando o google sala de aula diretamente no seu celular primeiro abra o seu navegador agora você pesquisa por google sala de aula escolha a opção Fazer login nas contas do Google, onde tem é, classroom.google.com Ele vai abrir com a sua conta que está no seu aparelho. Mas você tem a opção de alterar a conta, de alterar conta de e-mail. Para isso, quando você desejar alterar, você clica nesses, nessas três barrinhas e Clica nessa opção onde aparece a minha conta pessoal, TV Macabuqueira. Você clica nela e você tem a oportunidade de trocar de conta. Não é o meu caso. Voltei. Aqui na tela aparecem as turmas onde você está estudando. Vou escolher aqui a turma do segundo ano B do colégio abriu a turma vou na opção atividades ao lado de mural escolhi a opção atividades agora, segundo passo você vai escolher a sua disciplina todos os tópicos você clica nela e aqui está as disciplinas vou escolher geografia vamos responder a atividade de geografia clique em geografia pronto